Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher, que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus. Foi até ele, caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse... Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu, É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse, Por causa do que acabas de dizer, Podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho nos apresenta o testemunho de fé de uma mãe que implora pela libertação de sua filha. O que uma mãe é capaz de fazer para que os seus filhos encontrem a graça de Deus, quando esta mãe é uma mulher de fé? Jesus havia se recolhido, e certamente ele tinha as razões para isso. O Senhor que sempre estava em meio à multidão, também se recolhia, como fazia ao orar no templo pela madrugada ou simplesmente ao estar com os amigos Marta, Lázaro e Maria. E hoje o Senhor está assim, recolhido. Mas sempre há uma necessidade batendo a porta. E o que move o coração de Jesus hoje é justamente a humildade da mulher em apresentar a sua necessidade. Não com um tom de alguém que está exigindo do mestre, mas de alguém que confia que ele pode realizar. Nós vemos neste diálogo de Jesus, que ele não está discriminando a mulher que não pertencia ao povo judeu, mas Jesus conhecendo o coração e a alma humana, Mostra para ela que ele veio primeiro para o povo judeu. Não só, mas ele veio se revelar primeiro para este povo da aliança. Esse povo para o qual Deus falou. E ele até mesmo fala de uma forma analógica, não é? Comparativa, que não seria certo deixar de dar o pão para é? os filhos e dá-lo aos cachorrinhos, para nós soa como algo ofensivo não é? ouvir isso, mas na verdade Jesus sabia muito bem do coração daquela mulher e sabia que até isso lhe despertaria a fé, porque não se trata de uma mulher melindrosa, se trata de uma mulher cuja fé agora, é despertada pela necessidade e pela confiança em Deus. Nós devemos nos questionar como pessoas de fé que nós somos. Será que nós também, talvez não tenhamos os nossos melindres enquanto cristãos? Qual é a necessidade maior, nós devemos perguntar. E quem é Jesus na nossa vida? O que Ele é capaz de fazer? Quando nós olhamos para isso, nós superamos também que outras coisas, como aquela mulher que agora não se ofende com a palavra do mestre, mas pelo contrário, a confiança é depositada ainda mais no Senhor, de maneira que ela agora diz de uma forma surpreendente, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Isso faz com que Jesus fique surpreso e admirado com tamanha fé. Sabemos que uma migalha da graça de Deus é maior do que a fúria do demônio. E é por isso que esta migalha, ou seja, uma graça menor, diante de tantas graças maiores que o Senhor concedeu a outras pessoas, liberta aquela menina do mal. Não sabemos de fato qual era o mal que a cometia. O demônio, ele age na vida das pessoas, em alguns momentos, com a possessão diabólica. Mas não apenas assim, também com a sugestão maligna. Existe a possessão, que é muito rara, não é qualquer coisa que nós podemos chamar de possessão. Mas existe também a sugestão maligna, que quando o inimigo está por trás, e o homem e a mulher livremente consentem com aquilo que foi jogado pelo inimigo, mas muito além disso, nós vemos que no tempo de Jesus, quando não se tinha conhecimento de alguns males como epilepsia e outros mais, não é? que são doenças, não é? ou até mesmo transtornos mentais em alguns casos, eram atribuídos ao demônio, e é claro que aí se via um sinônimo do mal Porque as pessoas estavam presas de alguma forma Não é? Seja por uma doença, seja emocionalmente Ou seja pelo próprio inimigo mesmo Tal como nós sabemos que acontece Uma possessão De toda maneira Jesus liberta aquela filha E a graça de Deus acontece Porque ele encontra uma mulher de fé Mulher de fé como foi Santa Escolástica, irmã de São Bento Conta-se que certa vez, numa visita que um fez ao outro, um irmão fez ao outro, Santa Escolástica tinha o desejo ainda de permanecer mais tempo falando com São Bento, mas não era permitido que uma mulher ficasse no mosteiro, logicamente, porque havia muitos homens e não era conveniente para a época, dentro daquelas circunstâncias. Santa Escolástica, então, diz a história, pede a Deus a graça de permanecer mais tempo com seu irmão. E vem uma chuva torrencial e agora ela é obrigada a ficar ali no mosteiro e hospedar-se onde está o seu irmão. E eles passam por horas conversando sobre as coisas sagradas, sobre as experiências espirituais, porque Deus providenciou. Depois de três dias, Santa Escolástica vem a falecer volta para casa, volta para a pátria definitiva, mas antes disso, teve um momento com o seu irmão, porque confiou na graça de Deus. Que nós também confiemos na graça do Senhor, como esta mulher que não fazia parte do povo judeu, como esta mulher escolástica, que fazendo parte do povo de Deus, acreditou que o Senhor é aquele que fortalece os vínculos afetivos a partir da nossa fé, da nossa caridade, do desejo de estarmos com Deus e uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.